Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou dar continuidade da última aula, que é operações com radicais. E na aula de hoje a gente vai ver racionalização de denominadores, extração de raiz quadrada e vamos fazer alguns exercícios. Então, racionalização de denominadores. Racionaliza-se o denominador de uma fração multiplicando seu numerador e seu denominador pelo fator racionalizante. Esse processo... Converte uma fração com um denominador irracional em uma fração equivalente de denominador racional. Então, eu tenho uma fração 2 sobre a raiz de 5. E eu quero sumir com esse raiz de 5 do denominador. O que, que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 5. Então, eu multiplico por uma fração raiz de 5 sobre a raiz de 5. O que, que eu faço? Eu multiplico o numerador de uma pelo numerador da outra. Que fica 2 vezes a raiz de 5, que é o que eu tenho aqui, e eu multiplico o denominador de uma fração pelo denominador da outra, que eu fico com a raiz de 5 ao quadrado. Então, o resultado disso vai ser 2 raiz de 5 sobre esse 2 aqui do quadrado, cancela a raiz quadrada e fica com 5 no denominador. Então, eu tenho o resultado 2 raiz de 5 sobre 5. Eu tenho 8 sobre a raiz de 3, eu tenho... O fator aqui, que é raiz de 3, que está no denominador. Para me sumir com esse fator, eu multiplico em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. 8 vezes a raiz de 3 me dá 8 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, que cancela e fica só o 3. Outro exercício. É, eu tenho 2 raiz de 5, que eu quero sumir com a raiz de 5 daqui de baixo. Eu multiplico em cima por raiz de 5 e embaixo por raiz de 5. Então, eu fico com 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5. Repare que eu tenho que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo fator. Se eu multiplico por raiz de 5 embaixo, eu multiplico por raiz de 5 em cima. Bom, o terceiro exemplo é, eu tenho raiz de 7 que divide 2 raiz de 3. Meu objetivo é sumir com essa raiz de 3 aqui de baixo. Então, eu vou repetir a fração e vou multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Então, essa raiz aqui é quadrada e a daqui é quadrada. Eu posso colocar esse 3 dentro dessa raiz aqui. Então, fica 3 vezes 7 dentro de uma raiz só. E eu multiplico a raiz de 3 por essa raiz de 3, que vai me dar 3 vezes 2. Então. Eu tenho 3 vezes 7, que dá a raiz de 21 aqui, e 2 vezes 3, que me dá 6. Então, em 3 raiz quinta de 2 ao quadrado, o fator racionalizante é a raiz quinta de a ao cubo. Pois, vamos ver por quê. Porque se eu multiplicar esse fator por esse aqui, como vocês estão vendo, a, como a raiz é quinta dos dois... Então eu posso colocar o a ao cubo dentro dessa raiz aqui, como é que eu fiz aqui? Então, a ao quadrado vezes a ao cubo dá a quinta, que a quinta a raiz quinta de a quinta me dá a, porque eu posso colocar esse fator aqui esse índice como uma fração, que fica a elevado a 5 sobre 5, que me dá a. Então, eu consigo sumir com esse radical aqui multiplicando por esse fator. Logo, 3 vezes raiz quinta de a ao cubo vezes a raiz quinta de a ao quadrado vezes a raiz quinta de a ao cubo vai me dar 3 vezes esse fator e a raiz quinta de a quinta. A raiz quinta de a quinta vai me dar a, e eu repito o fator que eu tenho. Então eu consegui sumir com esse denominador que eu não queria sumindo com a raiz quadrada dele. Então, o objetivo foi alcançado multiplicando por esse radical aqui. Para extrair raiz de números quadrados perfeitos, basta decompor esses números em seus fatores primos e simplificar o radical. Então, um exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 144. Para me extrair essa raiz quadrada, eu posso decompor o 144 fazendo o MMC. Fazendo o MMC, eu vou ter o resultado 2 a quarta vezes 3 ao quadrado. 2 a quarta vezes 3 ao quadrado vai me dar, eu posso tirar esse 2 a quarta da raiz, que fica, sai como 2 ao quadrado, e posso tirar o 3 ao quadrado da raiz, que sai como 3. Então, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 me dá 12. Então, eu consigo decompor essa raiz quadrada, de modo que eu consigo decompor eles fatores primos e obter o resultado. Um outro exemplo disso é a raiz, a raiz quadrada de 4. Eu posso tirar uma mc de 4 e ver que ele vai me dar 2 ao quadrado E esse 2 aqui do, no expoente vai cancelar com 2 da raiz quadrada, que vai me dar 2. A raiz quadrada de 25. Eu tenho que a raiz quadrada de 25, se eu decompor 25 no, fazendo o mmc, eu vou ter que vai dar 5 ao quadrado 5 ao quadrado, esse quadrado aqui cancela com a raiz quadrada, que me dá 5. A mesma coisa eu posso fazer com 100. 100, se eu tirar o MMC de 100, vai me dar 10 ao quadrado 10 ao quadrado cancela com essa raiz quadrada, que vai me dar 10. Então, agora é o momento que vocês, façam, que vocês fazem os exercícios e tentem colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, racionalize. Eu tenho 3 raiz de 5. Vamos lá, vamos ver o que é que dá isso aqui. 3 raiz de 5, eu repito a fração, e como eu quero sumir com a raiz de 5, eu multiplico em cima por raiz de 5 e embaixo por raiz de 5. Em cima vai me dar 3 à raiz de 5, e embaixo a raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai me dar 5. E agora, 3 sobre raiz de quadrada de x, eu quero sumir com a raiz quadrada de x, esse é o objetivo. O que, é que eu faço? Eu repito a fração e multiplico em cima por raiz de x e embaixo por raiz de x. Isso aqui vai me dar 3 raiz de x, raiz de x vezes a raiz de x aqui embaixo, vai me dar apenas x. E agora eu tenho uma mais complicadinha. Eu tenho x que divide uma subtração de raiz quadrada, de raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. Então eu quero sumir com esse denominador todo aqui. Como é que eu faço? Eu repito a fração e multiplico em cima pelo, pelo, pelo denominador, só que trocando o sinal, e embaixo pelo esse mesmo fator. Então, por que eu tenho que trocar o sinal? Porque se eu não trocar o sinal, vai alterar o valor da fração. Então, para não alterar, eu troco o sinal. Então fica, esse numerador vezes, vezes tudo isso aqui, que vai me dar, é o que vocês estão vendo aqui, a, o x que multiplica a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y. E esse produto aqui, desse denominador com esse denominador, quando eu multiplico a raiz de x por raiz de x, vai me dar apenas x. E quando eu multiplico a raiz de y por raiz de y, vai me dar apenas y. Então, eu consigo transformar essa fração numa fração mais simplificada com um denominador, com um denominador racional. Então, na aula de hoje, aprendemos a realizar as operações matemáticas básicas com os, com os radicais, resolver problemas envolvendo potenciação, radiciação, racionalização de denominadores e extração da raiz quadrada de radicais. Com essas ferramentas em mãos, você estará apto para resolver diversos problemas na matemática e em qualquer outra disciplina que necessitar. Então, na aula de hoje, eu utilizei os livros da... Editora Moderna, com o título Matemática, do autor Bianchini e o Caderno do Futuro, da editora IBEP. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e que vocês façam bastante as listas, os exercícios que a gente vai disponibilizar para vocês. Até mais!